Leituras Espíritas apresenta Pequena Mestra Nono livro da série Se a Mediunidade Falasse Uma obra mediúnica do Grupo Marcos Capítulo 1 Pequena Mestra Uma casa no caminho de Mila lhe chamava a atenção toda vez que ela passava por ali. Era próxima a uma ponte quebrada, logo ao lado de uma imensa figueira, já velha e retorcida. Mila pensava no que teria acontecido com as pessoas que um dia ali viveram. Teriam sido felizes? Teriam sabido amar a vida, ajudar os necessitados? Ou teriam vivido uma vida sem graça, apenas buscando ter mais e mais coisas para mostrar aos outros? — Não sei. respondia Mila para si mesma. Um dia, porém, viu que pareceria ser uma bela senhora idosa à porta da velha casa. Espantou-se. Seria ela um fantasma, um espírito? Deu-se conta de que não fazia sentido ter medo de espíritos, e resolveu, então, ir olhar a senhora de mais perto. E chega tão perto que a senhora nota sua curiosidade e diz, sorrindo, — Oi, menina! — — Aproxime-se. Mila regala os olhos, olha bem para o rosto da senhora e pensa. — Mesmo que seja um fantasma, é um fantasma bem simpático. Vai ser legal conversar com ele. Ela, então, respira fundo, se aproxima e, ao chegar mais perto, nota que se trata, sim, de uma senhora chamada Luzete, a qual, embora idosa, estava ainda vivinha, vivinha neste mundo. E, sem querer, Mila fala. Pensei que a senhora fosse do outro mundo. A senhora, ao ouvir o jeito que a menina falou, não pôde conter o riso e diz. Minha filha, sempre tive contato com o mundo espiritual, mas pode ter certeza, ainda estou neste mundo e só vou deixá-lo depois que cumprir totalmente minha missão. Mila ficou mais curiosa ainda. — Que missão seria essa? — Filha, diz a simpática senhora, todos viemos de outro mundo. Na verdade, somos habitantes do mundo espiritual e estamos na terra apenas de passagem. — Mas eu não me lembro de nada disso. Se eu fosse do outro mundo, do mundo espiritual, como a senhora diz, eu me lembraria. Falou Mila com convicção. A senhora sorri e pergunta, — E você lembra quando estava na barriga de Dona Aurora, sua mãe? Mila regala os olhos e pensa, — Nunca havia pensado nisso. E como essa senhora sabe o nome da minha mãe? Ela então pergunta, — Mas por que eu não me lembro e ninguém mais se lembra disso? Na verdade, muitas pessoas se lembram, sim, da vida espiritual e das vidas passadas. Outras não lembram porque têm medo, medo de aceitar seus erros e medo de aceitar os erros dos outros. Sua mãe se lembra de uma vida em que fomos irmãs, diz a velhinha sorridente. Mas ela tem medo de falar dessas coisas. Você conhece minha mãe? E por que ela nunca me contou isso? Somos hoje apenas conhecidas, mas ela continua gostando muito de mim e eu dela. Nila está encantada com tudo o que está aprendendo e, para não perder tempo, logo diz — Eu quero me lembrar de minha vida passada. A velhinha sorri e responde calmamente. — Em breve você vai começar a lembrar de sua vida passada em sonho e depois, mesmo acordada, vai continuar se lembrando. A senhora para um pouco, fica em silêncio e faz uma prece. Me lhe espera com calma. A senhora então abre os olhos e, olhando para ela, conta. Você é a última tarefa de minha missão na Terra. Você foi minha mestra em uma encarnação em que eu estava muito triste e confusa. Seus ensinos me ajudaram a encontrar explicação para o meu sofrimento e a aceitá-los. Você me ensinou o caminho da paz. Como gratidão, prometi encontrar você ainda na infância e lhe ajudar em sua nova missão do mundo. Mila, que tem oito anos, sente um profundo amor vindo da senhora que, a esta altura, lhe parece familiar. Mila então abraça-a com muito carinho e pede. — Você pode também ajudar a minha mãe? — Sinto que ela perde muita coisa da vida por ter medo, medo de se entregar à vontade de Deus. Ela vive muito ansiosa, sempre com muito medo. Luzete sorri e diz, É bem você mesmo, Mestra Euriteia, sempre agindo para ajudar os outros a encontrar a paz. Vamos fazer uma oração juntas e agradecer ao nosso amado Pai por este encontro. Ambas sentam-se então na posição de Lótus, uma em frente à outra, dão-se as mãos e oram. Enquanto Rosette está para terminar a sua missão, para a pequena e destemida Mila, este é apenas o começo. Capítulo 2 Primeira Missão Mila chega em casa leve e tranquila. O encontro com Luzete, longe de apavorá-la, ajuda a entender muita coisa estranha que lhe acontecia. Agora ela entende os seus sonhos que lhe pareciam tão reais. E agora ela sabe por que gosta tanto de imaginar lugares que nunca conheceu. São lembranças do passado. Não sou uma criança estranha. Eu apenas conheço muitas coisas de outras vidas e isso é muito legal. Preocupei-me tanto com isso. E a explicação é tão simples. E a minha mãe, será que vai entender? Dona Luzete falou que ela se lembrava de uma vida passada, mas acho que ela mesma vai dizer que é só imaginação. Pensa, Mila. A mãe de Mila é uma pessoa muito carinhosa e atenciosa, mas parece que não entende nada de reencarnação. Como Mila vai explicar isso para sua mãe sem assustá-la? Difícil saber. Tem tanta gente com medo das coisas mais bonitas? Vejamos, portanto, o que a pequena mestra vai fazer. Mila, como que lembrando que a sabedoria ensina que todas as coisas importantes têm de ser ditas na hora certa, controla sua vontade de contar tudo para sua tão amada mãe. Ela sabe que deve ensinar aos poucos, sem assustar. Alguns dias depois, aparece a oportunidade de ela iniciar o aprendizado de sua mãe. Ambas estão andando calmamente no parque, olhando para o céu, para as nuvens, para o rio. Mila, então, inicia a conversa. Mãezinha, já pensou em como o mundo é grande e nas muitas coisas boas que nós podemos fazer? Como assim, minha filha? As nuvens vão para muitos lugares diferentes. Será que Deus gosta tanto de nós quanto das nuvens? Ah, minha filha, com certeza... Acredito que até mais. Se ele nos ama ainda mais do que as nuvens, quer dizer que nós vamos a mais lugares do que as nuvens, ou ele nos fez para ficar presos a um só lugar? A mãe de Mila não sabe bem o que responder. A verdade é que esta não é uma pergunta fácil de se responder. Dona Aurora pensa muito e age de forma muito inteligente ao dizer que não sabia e perguntar o que a filha achava. Mãezinha, eu sei que Deus nos ama muito e, por isso, ele criou um jeito bonito de nos deixar conhecer vários lugares e várias pessoas. Nós viajamos mais do que as nuvens e conhecemos mais países e paisagens do que o vento que leva as nuvens. Dona Aurora fica intrigada com a resposta da filha. Me entende que deve esperar, pois a mãe precisa de mais tempo para entender o que a filha quer lhe ensinar. E assim elas continuam o passeio, correm e brincam. Mila até come algodão doce e solta a pipa. Não é de hoje que ela adora brincar. Isto vem da época em que ela já era uma grande mestra da verdadeira sabedoria. Capítulo 3 – Sonho O dia a dia de Mila prossegue como sempre. A menina adora meditar, quer dizer ficar um bom tempo admirando a natureza, respirando e sentindo como é gostoso o ar entrar e sair levemente do seu corpo. É nesses momentos de tranquilidade que Mila começa a recordar suas vidas passadas e, principalmente, a vida da qual a bondosa Luzete lhe falou. Ela sorria ao ver em sua mente, Tantas cenas interessantes, compreendendo os ensinos espirituais e a importância de fazer o bem às pessoas. Como poderia ensinar tudo aquilo à sua mãe, ou, pelo menos, ensinar a ela a reencarnação e a comunicação com os espíritos? Não parece ser fácil explicar para sua mãe as leis de Deus. Ela resolve, então, orar e pedir ajuda a Deus e ao seu anjo guardião, esperando que, em sonho, ela obtém alguma orientação. Dito e feito, três dias depois, Mil obtém a resposta. Ao adormecer, ela vai para um grande jardim, acompanhada por dois espíritos, que lhe transmitem muita paz. Um deles lhe explica a importância das estrelas para o equilíbrio da vida na Terra. O outro, uma mulher de belíssima pele negra, conta como Cristo conseguiu organizar a vida no mundo muito antes do ser humano existir. Mila está admirada com a beleza de Deus e, neste instante, pede ajuda para socorrer sua mãe, pois ficava triste ao ver que ela não conseguia entender nem a reencarnação, nem a mediunidade. O guia de Mila sorri e diz... Você sempre deseja tirar todos da prisão escura da ignorância. Isso é muito bonito. Você me ajudará? Pergunta a menina animada. Com certeza. Então o que devo fazer? A primeira lição para quem vai aprender as leis divinas é preparar-se. Ajude sua atual mãe a encontrar um pouco de paz. Ensine-lhe a ter dez minutos de meditação por dia e também a orar sempre que for dormir e sempre que acordar. Se ela fizer isso, nós poderemos ajudá-la. Mila solta um grito de alegria e diz. — Que bom! Minha mãezinha vai sair da prisão da ignorância. — Escute com atenção — diz o outro espírito. — Você não deve obrigá-la a nada — é preciso que ela entenda o valor do cultivo da paz a cada dia. Isso é essencial. Só crescemos quando cuidamos de nossas emoções. Certo, responde Mila animada. A pequena Mila sabe que só podemos ajudar, de fato, aqueles que querem ser ajudados. Não se deve obrigar ninguém a crescer espiritualmente. Na verdade, não se pode obrigar ninguém a se melhorar e os ensinos espirituais elevados devem ser dados para quem realmente deseja crescer. O que faremos depois que ela começar a meditar e orar? Pergunta novamente a menina. Quando ela se harmonizar um pouco, vamos trazê-la para uma escola espiritual e vamos lhe inspirar a contar para ela as suas lembranças. Depois ela compreenderá como é normal a comunicação com os espíritos. Mas vamos com calma, pois não queremos matar sua mãezinha de medo, não é mesmo? Diz sorrindo seu anjo guardião. Todos riem.